esses crimes mais bárbaros é, chamamos de crimes hediondos, né? Ah, e nós temos um tratamento, a nossa nossa legislação é bem rigorosa com esse tipo de crime, né? Se você olhar a lei de crimes hediondos, ah, não é possível fiança para esse tipo de crime, não é possível indulto, né? A progressão de regime ela é mais rigorosa, o prazo é maior do que o prazo padrão, né? O livramento condicional para esse tipo de crime, o prazo é mais rigoroso, né? É mais alargado, né? Então é... O regime inicial de pena é obrigatoriamente o fechado, né? tem que começar no fechado. Então nós já, já temos, já contamos com uma legislação bem rigorosa. Né? Mas o que a gente observa que o problema no Brasil não é exatamente legislação. Né? Uh, nós temos outros problemas que alimentam a criminalidade. Para baixar os índices de criminalidade, quando, ao invés de você investir em aumento de pena, você investe. É, na certeza da punição, não na punição, mas na certeza da punição. Ou seja, que a pessoa seja identificada e seja detida né? e presa. No Brasil nós temos um dado preocupante que diz que da Associação Brasileira de Criminalística que a média nacional ali, de resolução de crimes de homicídio é de entre 5% a 8%. Ou seja, de cada 100 casos chega ao judiciário cerca de 8, 5 a 8 casos. É muito baixo, né? Ou seja, de cada 100 homicidas pegamos 8. Pois é, dado esse quadro né, de falta de capacidade investiga investigativa da polícia, tribunais morosos, o ideal é você selecionar muito bem quem vai entrar no sistema prisional. E hoje nós temos o perfil do nosso, da nossa população carcerária, a maior parte é, é composta de traficantes de drogas, chega a quase 30% que é um crime não violento. O de drogas é um crime não violento. E se for olhar para o perfil desse traficante de drogas que está preso, é o pequeno traficante. Aquele que foi pego ali até com um quilo né, de cocaína, um quilo de maconha. É o pequeno traficante. O ideal é reservar a prisão para o quê? Para o crime violento. Né? Um criminoso violento. Mas a gente não está conseguindo fazer isso. Então temos um problema estrutural né, do, do sistema prisional e, e um problema de seleção. Existe uma, uma, uma coisa que a é literatura empírica sobre o tema mostra é você prender, tirar criminosos violentos de circulação, ou seja, incapacitá-los, isolá-los, você reduz o crime no período seguinte. Então, o que é que o Estado tem que fazer? Ele tem que investir em capacidade de, de detenção dessas pessoas, de incapacitar essas pessoas. Então, tem que investir na polícia, que a polícia tem que investigar, tem que identificar a pessoa e prender a pessoa. Tem que investir num, na celeridade dos tribunais, porque o tribunal tem que dar uma resposta rápida. E tem que ter vaga para essa pessoa entrar. Selecioná-la e colocá-la, priorizar, já que o orçamento é limitado e nós temos poucas vagas, prioriza para o crime violento.